A dica número 1 um eu indico para começar com uma boa dieta. Um bom café da manhã, almoço e jantar todos os dias é importante para manter o nível de açúcar no sangue elevado. Se você pular regularmente uma refeição e o suprimento de energia do seu corpo estiver correndo o risco de esgotar-se, ele mudará para um modo de sobrevivência. Isso libera hormônios do estresse que podem piorar seus sentimentos depressivos. Além disso, a depressão está frequentemente associada à falta de certas vitaminas e minerais. Se você acha que sua depressão tem uma causa física, discuta isso com seu médico. 2. Elimine seus pensamentos negativos. Pensamentos negativos dominam quando você está deprimido. Você sempre tem uma voz crítica em sua cabeça e ou continua se preocupando. Ao praticar para curvar pensamentos negativos, você se torna mais consciente de seus pensamentos negativos e pode usar truques como parar para interromper a preocupação. 3. Pratique atividades relaxantes Ao distrair-se com atividades relaxantes ou tarefas úteis, você se dá algum espaço para respirar. Comece pequeno, como dobrar roupas, um simples projeto de bricolagem ou ler um livro. Exercícios respiratórios também podem proporcionar descanso e relaxamento. E se você está passando por dificuldades emocionais como depressão, estresse,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 Regularize seu sono Manter um ritmo saudável de dia e noite é um desafio para alguém com depressão, mas vale a pena fazer o seu melhor por isso. Embora a tentação possa ser muito grande, é aconselhável dormir o mínimo possível durante o dia. Dormir durante o dia pode piorar seus sentimentos depressivos. Além disso, beneficiará sua noite de descanso se você permanecer ativo durante o dia. 5. Faça uma coleção de positividade, colete todos os tipos de fotos, citações e outro material que o faça feliz ou que o inspira e transforme em um livreto de positividade pessoal. Não apenas fornece distração, mas esse livro também pode fornecer suporte em dias difíceis. 6 não procrastinação. As pessoas deprimidas adiam trabalhos estranhos porque estão no alto. Entre outras coisas, isso prejudica o funcionamento na escola e no trabalho, com todas as suas consequências. Marque uma consulta com você sobre isso. Eu faço uma tarefa todos os dias que não gosto, isso alivia e lhe dará a sensação de permanecer no controle. 7. Mova e procure o um exterior. Se você está deprimido, geralmente está cansado ou até exausto, tanto mental quanto fisicamente, você tende a evitar atividades. Você sempre tem a sensação de que precisa descansar para recarregar. No entanto, é muito importante resistir a esse sentimento de tempos em tempos, mesmo que seja apenas 10 minutos por dia para sair para passear ou fazer uma relaxante sessão de yoga ou meditação. Ao manter-se fisicamente ativo e procurar o ar fresco, você dá um bom impulso ao seu corpo. Essas dicas te ajudarão a você lidar com a depressão, tem que sempre praticar com essas dicas para que possa manter um controle regular. No entanto, é necessário mais para combater uma depressão maior ou crônica. Isso difere de acordo com o indivíduo e pode ser melhor discutido com profissionais de saúde, como clínico geral e psicólogo. Essas foram as dicas de hoje, e se gostou do conteúdo e gostaria de saber um método mais aprofundado de como estar em